Hoje, se prepare para... A-L-I-E-N-S? Sabe tudo. Foi mal o que você disse? O mundo. Bem-vindo, Amíbi. Oi, foi. Não Oi. toca nisso. Não vai se salvar sozinho. Nós protegemos a Terra. E tudo e todos que estão nela. Uhul. Aperta o botão vermelho. Ai, tá brincando comigo? Amíbi. Homens de Preto Internacional. Hoje nos cinemas. Diga Mib!